Boa tarde, boa noite, bom dia, saúdo meu irmão com a paz e a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Queria hoje falar sobre um versículo que resume a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse. Este versículo está no Novo Testamento e numa das cartas de Paulo. Quem entender a revelação por detrás eh, desta passagem bíblica, neste versículo que Paulo escreve, eh, ele tem praticamente o um entendimento total da Bíblia, da palavra de Deus. Ela se resume eh, neste versículo. Nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, onde Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Este é um versículo muito conhecido, eh, mas o versículo que o Paulo eh, escreve lá no Novo Testamento, numa das suas cartas, este versículo dá praticamente a resposta, ele traz a revelação eh, de tudo que Deus registrou na sua palavra. Encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 26, ao versículo 27, onde diz que o mistério que estava escondido, que estava oculto, foi revelado agora aos gentios, à igreja. E este mistério que estava escondido, que foi escondido há gerações, desde é, Abraão, Davi, é, Jacó, né, Israel, é, Salomão... Moisés, todos estes, estes patriarcas eh, não tiveram essa revelação. Foi escondido deles, mas foi revelado agora a nós, a, nós, a igreja. Este versículo diz que o mistério que estava escondido, que estava oculto, é Cristo em você, Cristo dentro de você. Cristo é o Espírito de Deus, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é a Palavra de Deus... Cristo é o próprio Deus. O mistério que estava oculto é Deus dentro de você. É Emmanuel, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem. O homem veio do barro, Deus dentro do homem. Salmos 85, não, 82, no versículo 5 e 6, diz que uh, vós sois deuses, nós somos deuses. João capítulo 5, versículo 39, e 40, Jesus diz, que está lá escrito no livro da lei, que vocês são deuses, vocês são deuses. Este é o resumo da Bíblia toda, Deus se revelando no mundo através de nós. Espero que esta palavra tenha abençoado, esclarecido alguma dúvida e tenha tenha revelado algo que talvez não nunca passou-lhe pela cabeça, temos aqui esta revelação, esta passagem. Se você entender este versículo, você entende praticamente a Bíblia. Mas é entender com revelação, não na letra. Revelação. Ficamos aqui hoje, irmãos. despeço com a promessa de voltar mais tarde, amanhã ou numa próxima oportunidade, assim que Deus eh, permitir. Deus abençoe a todos de uma forma grande e tamanha. Shalom.